Mas o que dizer dessa gente que não permitiu que uma, que uma mulher pudesse acompanhar o último suspiro da sua mãe? Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai fingir que isso é normal? Que esses são protestos pacíficos, aceitáveis e democráticos? Até quando a gente vai fingir que é normal um braganeto aparecer num desses protestos e confabular com essa gente? Até quando a gente vai fingir que esses caras não são criminosos, que não são golpistas, que não estão sendo financiados por gente mais poderosa? Até quando a gente vai fingir que não viu, que não vê, que tem gente é, manietando essa gente por trás das cortinas? Gente com interesses escusos em acabar com a democracia do Brasil? Até quando a gente vê, vai ver uma postura tão leniente e tão cúmplice da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais. Até quando a gente vai ver é, esse, esse conluio entre autoridades golpistas e idiotas úteis que estão querendo colocar fogo nesse país? Até quando a gente vai aguentar esse absurdo que está acontecendo desde o segundo turno no Brasil? Protestos violentos, antidemocráticos, golpistas, criminosos... E criminosos que eu tenho certeza que quando acontecem protestos com bloqueios de estrada do outro lado da linha ideológica, dizem que não pode acabar com o direito de ir e vir do cidadão e que a polícia tem, tem mais é que entrar rasgando. Eu não estou pedindo para a polícia entrar rasgando, eu estou pedindo para que a lei seja colocada em prática, que a ordem seja restabelecida nesse país. E se for preciso para isso entrar rasgando, que se entre rasgando. Uma gente que não tem vergonha de colocar idosos, crianças, na linha de frente para servirem como escudo humano pilantras, canalhas. Chega dessa leniência, o lugar dessa gente é na cadeia. Que barbaridade! Eu não ia falar nada, eu ia ficar calado porque eu tô em outra, tô numa cobertura de Copa do Mundo, mas sinto muito, tem coisa que a gente não pode ficar não dá para ficar em silêncio. Quando a gente vê um absurdo desses acontecendo, criminosos, canalhas, tomara que o seu Deus exista para que você acerte as suas contas com ele quando chegar, mas enquanto isso não acontece, que acerte as contas com o Estado brasileiro com a moralidade, a gente